Morri Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hansa. Vamos jogar aqui o Wurlong Fallen Dynasty Jogo lançamento Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos Se inscrever no canal E é claro, se é a sua primeira vez aqui Vamos que vamos É isso aí isso aqui é a demo que está disponível aí para quem tem PlayStation 4 e eu vou estar tá testando ela agora, lembrando que nunca joguei, é um jogo novo, então vamos ver de qual é e vamos lá. Mas é isso aí, agora sim. Quadrado eu ataco com espada. Triângulo também. Ó, eu esquivo com bola. X eu pulo. R1 L1 eu me defendo Isso aqui é Guarda-espada Ah, aqui eu troco de arma, mas eu não tenho outra arma Então vamos embora Opa Não precisa me ensinar não Toma Rapaz, tá com a qualidade muito boa, hein e tem item, ó. R2 eu pego. Perhaps if we can climb past that Será que é aqui ó? Tem alguma coisa ali, ó. Ah, viu? era um não... Poder Que louco Tá Eu acho que é ali Mas até agora eu não sei muito bem o que fazer hum, Deve ser em outro lugar tá ah, aqui, ó Eita, caralho. É, se eu não defender, eu vou mover. Se eu não defender, eu vou tomar um hadoubo. Posso quebrar as coisas? Posso. Tem que defender. Se eu não defender, eu vou tomar um Hadouken shoryu. Eu solto um poder em um, mas eu não queria saber como é que eu me curo. Eu me curo. Ah, pra cima. Toma! Rapaz, que louco! E tá bonito, tá? O jogo, hein? Lembrando que a estou jogando no PS4 Slim. O jogo tá top. Hein? Nossa, que Você quer atacar meu amigo só porque ele é cego? Toma, aprender. Mexe comigo não, doido. Caralho, mesmo assim me enregaçou, velho. É que eu morro. Morri. Caraca, não é fácil não, velho. É um pouco complicado, tem essas dificuldades, realmente. Tem que defender dois inimigos, é muito perigoso. Um só... Você mata tranquilo, mais dois? Maldito esquivou do meu golpe É aquilo, morreu Volta de base Ozenável defendeu, cara. Ganhou uma roupa. Ah, tem gestos, que da hora. Você aperta o touch. Ele faz uns gestos, ó. Legal, isso aqui eu não tinha visto. Deixa eu ver aqui. Equipamentos, ó. Eu ganhei o um melhor. já tinha pego umas roupas melhor ali e não tinha mudado, ó, da hora, gostei. Não tinha pego aqui, ó. O Long Fallen Dynasty, pessoal, o nome desse jogo. Assim eu me curo com a setinha Tem que ficar mais poderoso, viu? Já tô matando os caras mais rápido Ah, aqui, ó Que é aquela parada do outro lado que eu não tava conseguindo subir Agora eu subo Estilo Dark Souls isso aqui, né? Passagens mais rápidas Achei que não fosse subir, não Pulão, fala em Darnet Morre, maldito Consegui alguma coisa que eu não sei o que O baú e ela lança de bolster sordes for the elderly. É mesmo assim, me machuca essa lança. Caraca, bicho chato. Morre, miserável. gente quer arrumar um lugar para conseguir mais poção. E aparentemente a gente vai ganhando as almas dos bichinhos, tá vendo ali? Ó? A gente mata, vai subindo ali embaixo. Ah, chegamos em um ponto aqui, ó pegar o item aqui o que que é isso ah um acampamento então tá é isso galera isso aqui é o Long Fallen Dynasty lembrando que a demo está disponível aí ó posso gastar as almas como eu tinha dito para vocês ó isso aí e dar aquela melhorada isso aqui é tipo a fogueira do Dark Souls né então é isso, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, até a próxima, e tchau, tchau.